O novo espaço de conciliação da Justiça do Trabalho em Mato Grosso foi inaugurado. Participaram da solenidade desembargadores, juízes, representantes da OAB e Ministério Público do Trabalho, além de servidores. É uma conquista de um novo espaço físico, onde a gente proporciona aos servidores, aos magistrados e principalmente aos jurisdicionados um ambiente mais agradável que propicie e facilite mais o consenso, a conciliação entre todos. É um grande investimento, é, principalmente nessa época que nós vivenciamos um, um momento de é, escassez de, de recursos orçamentários. É muito bom saber que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região ele está investindo corretamente, de forma eficiente, em prol do jurisdicionado. Com o investimento, a expectativa é que no espaço sejam realizadas, em média, 40 audiências por dia. Como explica a coordenadora do SEJUSC, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas do Primeiro Grau, a juíza do trabalho Leda Lima. A nossa expectativa é bem grande para uma melhora no índice de conciliação, porque aqui... Nós fugimos daquele formalismo da, da sala de audiência. Então você não tem a figura do juiz togado, né que dá um, um ar um pouco mais é, formal nas audiências. Aqui os ambientes eles são é, cuidadosamente preparados para que as partes não se sintam... No tão pressionadas ao litígio. Para ajudar na conciliação de trabalhadores e empregadores, servidores do TRT foram treinados e devem realizar parte dos atendimentos. Com a ampliação que nós tivemos aqui do espaço, agora nós temos audiências realizadas por servidores, conforme autoriza a Resolução 174. Servidores foram é, efetivamente qualificados para essa atividade e serão sempre supervisionados por um magistrado que vai estar presente aqui. Além do conforto, o principal motivo de toda a estrutura é promover audiências que terminem em acordos. Até porque o melhor caminho é a conciliação. A Advocacia de Mato Grosso ela agradece o empenho do TRT da 23ª região para a construção desse novo espaço, buscando cada vez mais a solução rápida e eficiente dos conflitos. É, a, a conciliação é um dos principais princípios do direito do trabalho, do processo do trabalho e vem sendo cada vez mais buscada no âmbito do judiciário em geral, inclusive com alterações significativas na legislação em busca disso. Então estamos todos muito felizes felizes com esse novo espaço, com essa nova é, é, força empreendida na busca da solução de conflitos por meio da conciliação.